Fomos a uma aldeia de Buliqueime chamada Tenoca, onde uma receita antiga foi recentemente recuperada. Isto já lá vão mais de 6 anos, desde que, que comecei a fazer os primeiros bolos, 6, 7. Uh, inicialmente comecei a fazer em casa, como muitas pessoas fazem. Foi crescendo, foi crescendo, os amigos foram pedindo, os amigos dos amigos foram pedindo e agarrei mais agarrei esta oportunidade. Aprendi muita coisa através da minha sogra, Uh, da minha esposa, da minha mãe nem tanto, porque ela nunca foi assim grande ser, e <risos> isto mexeu comigo, comecei a fazer, as pessoas começaram a aceitar bem o, o, os bolos e, e eu comecei a ver que isto talvez tivesse pernas para andar. Esta receita dos mexericos uh, uh, foi através do Sr. Desiderio, ele é que me falou deste doce, eu não conhecia. Sinceramente não conhecia assim como muitas pessoas uh, não conhecem derivado de ser um doce muito antigo. E ele disse um dia destes, oh Nelson, de fazer aqui um, um xeriques de buiquem, isto é uma coisa muito antiga, isto é apenas que isto se perca. Ele disse, Pá, força, vamos experimentar, né? vamos lá ver como é, como é que isso corre. E ele tinha a receita e um dia aqui os dois, uma tarde, <risos> experimentamos e... E correu bem. E quem prova basta, porque não é, não é um doce muito doce. Um, o doce que tem é, é de mel, portanto que é um produto natural, uh, não leva açúcar, para, além do próprio doce de mel, e é diferente. É um doce que é muito bom para para, comer com, com, para tomar com um café, com, com um chazinho, é, é diferente. até mesmo para, para oferecer uh, a alguém. Ou um familiar, ou um amigo que não, não conheça, é interessante. É interessante.